Fala pessoal, mais um The do no Canadá começando para vocês e vocês escolheram o nome, né? The Watch no Canadá, acho que ficou legal. Vou manter o The Watch no Canadá e hoje eu estou com uma presença especialíssima aqui, dona Marilene da Ivisa. Obrigada, obrigado. obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar desse canal, né? Tive a oportunidade de conhecer o Thiago brevemente. A gente. Tem muita novidade pra contar pra vocês hoje. Muito legal. E quem é a Marilene, né? A gente vai contar pra vocês quem é esta pessoa maravilhosa, por que ela está neste canal e o que a gente vai falar muita coisa legal sobre vistos pra vocês. Então, se você tá interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out. Eu queria deixar, na verdade, você se apresentar, né? Quem é você? O que estamos fazendo aqui? O que é a Evisa? Porque como a gente estava falando backstage aqui, vocês não, vocês não viram isso no vídeo, mas a gente estava explicando uma que nosso canal é voltado mais para a Austrália, né? E agora a gente está... Fazendo todo um trabalho para poder falar mais de Canadá para o nosso público, né? Aumentar o nosso público de Canadá e para a galera que está em dúvida da Austrália, que aí é para o Canadá, né? E como é que funciona tudo aqui, principalmente para imigração. É por isso que nós estamos aqui com você. Então, quem é você, Mariana? O que que você faz? Vamos lá. Meu nome é Marilene Quintana. Eu sou consultora de vistos e imigração para o Canadá, regulamentada pelo governo canadense. E, e eu uh, auxilio pessoas que têm o interesse em vir para o Canadá, seja com parte de vistos. <coughs> seja com a parte de imigração. Desde a estratégia, né, uhum. até efetivamente a entrega da residência permanente ou até da cidadania, né. E a ideia de eu estar aqui hoje nesse vídeo é contar um pouquinho para vocês de como funcionam os processos aqui para o Canadá. E aí, também comentar para vocês que a Evisa agora faz parte de uma parceria com a Twizy Travel, né, então quem está aqui no Canadá vai poder usar os serviços da Evisa para poder fazer as aplicações de visto, tanto de estudante quanto de work, quanto de permanent residency, é né? E também de cidadania, que na verdade é o que todo mundo busca, né? Todo mundo tá buscando. Então vamos começar. Quais são as maneiras mais comuns? Vamos pegar leve com o pessoal, não vamos deixar um negócio muito técnico hoje, pode né? Pode deixar, pode Mas deixar. Qual, quais são as maneiras mais comuns de migrar pro Canadá? O brasileiro vem e, e aí? O ele, que, que ele faz? Uh, bom, acho que o a método mais comum pra brasileiros, especialmente porque existe sempre aquela, aquela vontade de estar aqui o mais rápido possível. Então, uma coisa muito comum do brasileiro é que quando ele toma a decisão ele fica com aquele comichão e ele uhum. quer vir o quanto antes possível. E quando a gente fala de um processo de imigração, mesmo que seja através do Express Entry, e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele ainda, ele é um processo que leva aí pelo menos um ano, um ano e meio, que tem a parte de planejamento, tem a parte de processamento, no qual, normalmente, se você aplicar do Brasil, você espera do Brasil até sair, né? E se existe esse comichão, essa vontade de estar aqui antes, eu acho que uma forma muito comum de abrir caminhos para a imigração canadense é através de um programa de estudos. Né? Então é muito comum, por exemplo Que casais escolham fazer uma especialização Uma pós-graduação, um diploma Um mestrado aqui no Canadá Vindo pra cá com visto de estudo e trabalho Essas pessoas vão aprimorar o inglês E aí vai abrir vários caminhos Pra imigração, então o primeiro É através do próprio Express Entry Que pessoas que estão no Brasil E que já têm um bom inglês E que tem uma boa formação acadêmica Tem experiência profissional Tem uma boa idade, por exemplo, dos 20 aos 35 anos, não significa que quem é mais velho não pode emigrar. É sempre bom pontuar isso também, né? Que depois é. a galera eu tô com 45, já tô ferrado, não, não dá pra fazer. Dá pra fazer, <risos> dá pra fazer, mas provavelmente vai ter que cuidar da estratégia e ter talvez alguns passos diferenciados pra chegar no, no resultado final, né? Mas assim, é, com, com essa combinação, principalmente um ótimo inglês, se a pessoa já tá preparada para aplicar pra emigrar do Brasil com o Express Entry Federal Skilled Worker Program, tá? Agora se você falar assim, não, não tenho a pontuação, a pontuação não tá suficiente, eu tô com comissão de sair do Brasil, vem para cá, né? Vem o Canadá, escolhe uma província que tem tudo a ver com você, né? O Thiago Vancouver, uhum. eu sou fã zona de Vancouver, para quem é, já pesquisou sobre o Canadá e, e já ouviu, de repente, um dos, dos meus vídeos, sabe que eu sempre falo que BC é uma província maravilhosa, inclusive para emigrar, né? quando você tá aqui, é, você... Pode aplicar pelo Federal Skilled Worker, né, que seria o mesmo programa que você pode aplicar no Brasil. Mas você pode também acumular a experiência canadense e aplicar pelo Canadian Experience Class. Tem também os programas provinciais, né, o Canadá tem 10 províncias e 3 territórios. Cada província ou território tem, assim, 5, 6 opções de, de programas de aplicação. Que vão desde quando você estuda na província, você poder... É, com uma oferta de trabalho O suporte do empregador aplicar Ou porque você completou um mestrado Ou porque você é, tem determinados skills Que a província tem interesse Ou porque você conseguiu uma oferta de trabalho Numa área relacionada à sua experiência do Brasil O empregador está a fim de te ajudar E uma coisa que assusta muito né, Principalmente quando a gente compara os processos de Canadá e Austrália É que assim, poxa, eu vou depender do empregador Isso é possível né? Eles fazem isso, eles querem ajudar pessoas E o programa Ele não é tão oneroso para o empregador né não há tanto documento existem programas que sim o um programa de sponsors assim, tem bastante documento que o empregador precisa gerar mas os programas Provinciais eles são bem equilibrados na verdade é o que a gente chama de joint application tem bastante documentação do aplicante e documentação do empregador mas não chega a ser aquele processo que a gente fala assim, poxa é muito difícil vai desgastar o empregador e eles vão dizer não para resumir né? Os principais programas de imigração são ligados ao seu perfil, né? que inclui é, facilidade no idioma de inglês ou francês, nível acadêmico, experiência profissional, né? a idade também é um fator considerável e você pode otimizar a sua pontuação vindo estudar, vindo trabalhar aqui né? e, e explorar também os programas provinciais que normalmente você tem um maior, um maior acesso, quando você tá aqui no Canadá. E a gente tinha comentado no, no, nos bastidores aí também uhum. sobre, sobre como o nosso canal atrai bastante pessoas de Austrália uhum. e o, o pessoal vai bastante pra Austrália para estudar inglês por conta da possibilidade de poder trabalhar enquanto estuda né, o que aqui no Canadá recentemente, recentemente não, faz uns 5 anos faz já Faz é um na verdade um foi cinco banido em 2014. 2014. 2014, foi justamente quando eu fui pra Austrália, foi, foi a minha escolha de ter ido pra Austrália e não pro Canadá. o Canadá, Canadá era a minha primeira escolha, eu desisti de vir o Canadá porque não tinha o, o trabalho enquanto você podia estudar inglês. E isso ainda é uma coisa que afasta muitas pessoas, né? E aí, você tinha até comentado dessa, desse link que dá para fazer entre isso da inglês na Austrália e poder trabalhar, juntar um dinheiro e tal, e depois fazer o seu processo pro Canadá também, né? Como é que você vê isso? É, assim, a gente, a gente tem muitos clientes que se preocupam muito com a habilidade de trabalhar porque sabe que vai fazer um investimento e numa situação em que você vai ficar aqui, fazer o investimento do curso, vai ter que arcar com o custo de vida. Não é barato, principalmente que você está usando as economias do Brasil são praticamente três vezes mais o custo do dólar aqui. Então, assim, a gente tem sim situações que o cliente se preferir ou para a Austrália, por exemplo, estudar o inglês, trabalhar enquanto estuda o inglês e fazer o processo de imigração da Austrália para o Canadá. Então, isso é possível. Daqui do Canadá, a gente também tem, por exemplo, quando é, houve essa restrição. É, muitas escolas de inglês se readaptaram, se reinventaram e elas passaram a oferecer cursos que a gente chama de career college, co-op ou cursos profissionalizantes, uhum. né? Então, as mesmas escolas de inglês criaram divisões de college, né? Que a gente chama de college privado. Essas escolas exigem um nível baixíssimo de inglês para você entrar. A gente tem, por exemplo, instituições que têm... É, exigência de básico 4, por exemplo, a pessoa é básico. sabe falar básico no Brasil, consegue entrar nesse college e pode ser também um caminho de acesso, então depende muito do cliente. Né? E aí a gente sempre vai trabalhar em conjunto para tomar a melhor decisão. E se, e se você falar assim, não, eu prefiro ir para a Austrália, aprender o inglês trabalhando e depois considerar o programa de imigração para o Canadá, que é bem mais facilitado do que o da Austrália hoje, bem. também é uma possibilidade. <risos> a gente vai ter que sempre olhar assim, todo o cenário do cliente, o que ele quer, por que, que ele quer, o que ele precisa, quais são as condições dele, e aí, dali, construir um planejamento que vai fazer sentido, né? E a Sim. gente quer fazer esse trabalho em conjunto. Então, assim, se o cliente tem a intenção de migrar, a gente pode analisar o perfil e fazer um planejamento que, eventualmente, pode ser, olha, você vai, então, fazer dessa forma para você alcançar seu objetivo. E aí, pode variar. Vai ser inglês, vai ser inglês na Austrália, vai ser um colégio privado, vai ser o um colégio público, vai ser imigração direto do Brasil Sim. ou da Austrália, né, então... Cada, tem... cada perfil é um, é um perfil diferente, né, e eu é queria certo. justamente perguntar, é, a, nossa, a nossa próxima questão era justamente sobre perfil, qual, qual o perfil dos brasileiros que migraram recentemente, assim, o, o que que você julga que seria, assim, o top of mind? É, a gente tem vários perfis, mas eu vou dar um exemplo do perfil do cliente que está pronto do Brasil, por exemplo, naquele né? aquele cliente que já pode a, aplicar para migrar do Brasil. É o cliente que tem um ótimo nível de proficiência no inglês ou no francês, então isso é o, é o first, e most important requirement, uhum. né, o segundo, eu acho que assim, quando você tem dois cursos de graduação, você tem uma pontuação é, extra, que é bem legal, e geralmente é o diferencial que você precisa para se destacar da massa, então se você tem graduação e pós-graduação, dois cursos de graduação, uma licenciatura e, um, e uma pós, um bacharel e um, um mestrado, esses cursos, né, quando, quando mais de um, você, tem um, um, você está acima da média, e aí uhum. tem uma facilitação maior. Experiência profissional, as pessoas pensam muito assim, poxa, eu tenho 15 anos de experiência, eu vou ter uma pontuação é, maior? Na verdade não, com 3 anos de experiência profissional, você já tem a pontuação máxima para a experiência profissional. Se você tem a vontade de imigrar, se você se formou no Brasil, você fala assim, poxa, mas eu estou trabalhando é, há já há 2, 3 anos, de repente já vale a pena dar uma olhada como está o seu perfil. né uhum. Tem clientes que conseguem com um ano, Conseguem com dois anos de, de experiência de trabalho ou com, com só o bacharel? Sim, é possível, Tem uma, uma combinação de fatores, né? Mas eu diria que, o, que o, o cliente que a gente olha e fala assim, olha que perfeito, tem todos os requisitos. É geralmente assim, um perfil mais jovem, né, dentre os 20 e os 35, graduação e pós-graduação, né, é, três anos de experiência profissional e um ótimo nível de inglês ou francês. Esse é, um, é o, o cliente estrela que a gente é fala. O estrela, ah, é o cliente é cli cli estrela. É o cliente estrela. É, esse é o cliente estrela. <risos> e Ótimo. aí tem outros estrelas, que é o pessoal que veio pra cá. Quem tá aqui, já deu o grande passo de estar tá aqui. Uhum. E é difícil, assim, eu não sei se, como é essa experiência e, teve 20 a gente pode bater essa bola ao vivo aqui o claro, pessoal. Claro. Mas, assim, é muito comum que as pessoas sonham em sair do Brasil e não, não começam o um processo. Não dão é. o primeiro passo. Ou fica sempre com aquele medo. E nunca, nunca toma essa decisão. né? Tem uma, uma história que eu falo que a primeira pessoa que me incentivou a sair do Brasil, para minha primeira viagem internacional, que foi é, para Londres, para estudar inglês, eu, eu fiz um intercâmbio uhum. lá atrás, uhum. né? em 2005. Essa pessoa foi a primeira pessoa que falou assim: Estou pesquisando para intercâmbio, olha que coisa legal, estou pensando em sair. Eu falei: Nossa, que bacana, me, me passa, me, me mostra. Acho que eu vou dar uma olhada nisso também. Ela nunca saiu do Brasil. Essa minha amiga nunca sai do Brasil, então fazem 14 anos né, que eu saí do Brasil a primeira vez, fiz uma viagem internacional por influência dela e 14 anos que ela sempre tem uma outra prioridade, né? Então eu acho assim que quando a pessoa tá aqui, ela tá explorando muito mais alternativas, né como eu comentei pra vocês, então se a pessoa tá aqui, tá estudando, se for casal e um com visto de trabalho, ela já está com um leque de opções de imigração nas Não, mãos. com certeza é, é muito mais aquele aquele start, né? Aquela aquela coisa da pessoa Fala, não, agora eu vou. E, e aí a pessoa fica, acaba se prendendo aquela, aquela coisa do Brasil. E eu sempre falo para os meus seguidores que é, é sair da bolha. É né? sair da bolha. Sair daquela bolha, abrir, abrir a cabeça que existe todo mundo ao nosso redor fora daquela bolha do Brasil. Sim. Né? E tem um mundo um, então que explorado esperando, na verdade, por você começar o, o seu processo. Né? E a verdade é que quando você estoura essa bolha, é você a coisa sai do universo. da bolha, você fala assim... Por que, que eu não fiz isso antes? Então, eu queria fazer um, um bate-bola-jogo rápido com você, com uma última pergunta, que é o seguinte, sabe? falando dessa galera que quer sair da bolha, que, né, vamos sair do Brasil, não sei o que, faço, não sei o que eu quero fazer na minha vida, 2019 é o ano pra emigrar ou não é? 2019 é o ano pra emigrar. Por que é o ano pra emigrar. Porque <risos> o governo aumentou a meta de imigração para esse ano, na verdade é um programa de três anos, 2018, 2019 e 2020, alcançar um milhão de novos imigrantes no Canadá, né? isso é um grande número, e 2018 foi um número mais shy, digamos assim, um pouquinho menor do que é, a escala desses três anos, 2019 é um ótimo número, 2020 deve ser ainda maior, mas tem outro evento que vai impactar isso também, que é o Prime Minister, né, o primeiro ministro do Canadá, Justin Trudeau, o mandato dele termina em 2019. Justin Trudeau, todo o amor por ele. Todo, todo amor todo por ele. Todo amor pelo Justin Trudeau. Todo o amor por ele. Que, que primeiro-ministro, não é mesmo? Exato. E ele é super pró-imigração. Agora a questão é: se ele não ganhar a reeleição, se vir um, um governo conservador para o ano de 2020, toda essa questão né, de promoção da imigração, de facilitação da imigração, de intenção de atrair muita gente pode mudar, pode mudar. ficar mais conservadora, né? Ou seja, se você tá com essa ideia de, ah, eu vou migrar, mas eu vou daqui a uns três anos, eu vou... Esquece, migrar não é pra daqui a três anos, migrar é agora, começar agora, começar pensar agora. pra planejar, pra daqui a oito meses, um ano, um ano e meio mês tá aqui, que nem você falou, é né? Não adianta ficar pensando pra 2025, planos mirabolantes, que não, não é assim que a funciona, né? A gente não tem né? ideia, né, como não que vai ideia. ser. Não tem ideia. Se 2020 tiver um novo primeiro-ministro que é mais conservador... Todo esse programa de imigração, toda essa promoção da imigração pode ser mais conservadora, o que significa redução dos números, o que significa dificultar um pouquinho mais o acesso ao processo de imigração, e a gente não quer isso, né? Então, a verdade é, se você é, tem isso no seu coração, tem essa vontade, seja que começou agora, seja que começou por conta dessas tensões é, políticas, econômicas e segurança do Brasil nos, nos anos mais recentes, acho que começou mais nos últimos dois, três anos, a hora é agora. A gente pode planejar para daqui a um ou dois anos? Até pode, mas a gente começa agora. agora. Então a gente vai finalizar esse vídeo com uma mensagem para vocês também. Agora que a gente está é trabalhando com a Evisa, igual ela comentou, você pode fazer o seu planejamento e a gente trabalha em conjunto da seguinte maneira. se você conversar com o pessoal da Evisa, eles vão te falar, você precisa fazer isso, isso, isso. Se nesse planejamento estiver incluso um college, por exemplo, a gente vem a gente e vai. faz e faz para vocês pela Twizy. Então a gente trabalha com a parte educacional na Twizy, e a Marilene e a Ivisa vão trabalhar com a sua parte de visto, com a sua parte né, de aplicação para você poder vir morar aqui no Canadá permanentemente. Então eu queria agradecer demais a sua participação nesse canal, foi ótimo. Acho que conteúdo é riquíssimo né, pra, pra todo mundo que quer eu vir que para cá. Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui com você no canal, nosso primeiro vídeo. E se o pessoal gostar, quem sabe, a gente pode fazer mais vídeos, Ah, com certeza o pessoal vai gostar. Quem gostou já deixa um comentário aqui embaixo. Curte, comenta, compartilha, né? A gente vai deixar o vídeo, a gente vai deixar o link do canal da Evisa aqui pra vocês também, pra vocês poderem acompanhar. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar um e-mail pra info. Faz sua cotação com a gente. A gente tá com escritório em São Paulo, tem escritório aqui em Vancouver e tem escritório lá na Austrália, em Brisbane, pra poder atender vocês. Então, aonde vocês quiserem ir, vocês têm a agência certa pra poder te ajudar, beleza? Então, gente, um beijo de ótimo pra vocês. beijo da Marilene pra vocês, que beleza! E até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!